Pode parecer difícil é, alguém prestar um depoimento diante de uma câmera. E eu confesso, é um pouco difícil mesmo você quebrar esse tabu, né? porque às vezes você fala super bem com uma pessoa. Só que na hora que você vai olhar para querida lente, é, você cara, engasga, você passa mal, acontece de tudo. E isso é um tabu que precisa ser quebrado. A câmera é um meio de, de transporte para levar sua informação para outras pessoas. O vídeo depoimento ele te traz um pouco mais de confiança do que um vídeo tradicional. É, um vídeo depoimento vai mostrar você é, como uma pessoa real na empresa que está decidida a fazer esse papel, né? Esse papel que eu estou fazendo, esse papel que muitas pessoas fazem, né? Que é transmitir uma ideia, assim, verdadeira, né? Dá uma, uma sensação, né? Que é uma coisa mais realista, né? E isso é muito legal. Isso traz um resultado, sim. Agrega valor, né? É, tem o fato também das pessoas que já te conhecem, pô, vai gostar pra caramba de te ver falando e vai te apoiar, vai compartilhar. Então as pessoas criam um certo carinho, né, quando vê alguém na TV, né. Eu lembro que as pessoas gravavam na fita cassete a reportagem e se brincar, guarda até hoje, né, esse material. Isso é bem legal, hoje... Hoje a tecnologia tá tão fácil, hoje com o celular você consegue fazer um trabalho muito legal e entregar uma qualidade muito boa. Então tá aí uma dica se você está pensando em gravar um vídeo, vai lá, quebra a vergonha, compra um tripézinho, coloca na mesa, faz a sua gambiarra. Mas grava, passa a informação que eu tenho certeza que a primeira vez você fica com vergonha, a segunda também, mas aí depois você esquece e vai gravando e vai mostrando seu trabalho. As pessoas também vão, vão te compensando com isso, pode ter certeza.